que é meus putos do aço vamos já para mais um episódio do G40 Vermelho, do restauro do G40 Vermelho, sim, porque já tivemos vários episódios uh, a luz está um bocadinho em assim, luz que fusca porque são 7 da matina e eu estou ao caminho dos nossos parceiros a -me brocar, pois bem ontem combinámos um, ir fazer mais um vídeo de hoje hoje que é sábado uh, o bate-chapas, o homem da chapa e deixa cherdura e o seu logo a orelha, tipo, epá, venho cramar com este gajo, já sabe, este gajo que sou eu. <risos> Portanto, meus açudes, fiquem por aí, vamos a caminho da Ambrocar, vamos ir para vamos desmontar o jacaré todo e começar a tratar da chapa. Vai, bora lá, sigam estes episódios porque é fixe e o carrinho velhinho, o carrinho velhinho, <risos> merece, merece, vai, bora comigo. <risos> Ora, então já estamos aqui na oficina com o amigo Carlos. Já estamos de volta aqui do, do Jacaré. Vou-vos contar uma coisa aqui no segredo. Este, este senhor aqui, que está aqui a trabalhar no nosso G40, já foi meu aluno no ginásio. Verdade ou mentira? Não. Mas um aluno muito indisciplinado. Não cumpria nada da receita que a gente lhe passava. Mas este senhor já foi meu aluno no ginásio. Aluno, maneira de dizer. Sou Carlos, hoje vamos desmontar tudo, não é? Estávamos aqui a falar, sem câmaras, mas vamos Sim. desmontar tudo. Portas, capôs, malas... Malas, tudo. Tudo fora todas as peças removíveis hoje é tudo para sair fora portanto hoje se vocês quiserem ver este episódio vamos começar já removemos isto removi eu que eu sou um gajo muito técnico já tirei aqui este plástico hoje vamos ver este G40 todo despido sem pecinhas nenhumas todo desfraldado portanto é só acompanharem este processo que aqui o amigo Carlos hoje, hoje vai deixá-lo todo nu de cuecas <risos> Bem, aqui um pontinho de situação, temos aqui os plásticos todos fora, estão aqui um bocadinho desgastados se precisar de tinta, tirar as óticas agora, óticas, quero vos mostrar aqui o carro mais ao pormenor, aqui não temos nenhum toquezinho, parece estar porreirito, mas aqui atrás, aqui atrás, reparamos que tem um toquezinho, se vocês virem assim de lado, tem aqui um toquezinho de nada, que vai ter que ser puxado, possivelmente era esta a inclinação que a gente via no para-choques parecia que assim estava um bocadinho inclinado, possivelmente era aqui esta a causa mas no resto temos o carrito até por resto. temos aqui mais um podre temos aqui mais um podrezito, que também vai ter que ser arranjado mas no geral não me parece ter assim nenhuma surpresa para além destas que a gente já tinha visto, é esta aqui esta aí é da bateria mesmo aqui em termos de janelas chapa aqui embaixo chapa por baixo não temos aqui nada do outro mundo em termos de pancadas corrosão etc estava com medo aqui atrás do para choques e tal ter alguma corrosão mas não está fixe, é mesmo só ali em cima agora aqui já temos o nosso amigo a tirar as luzes continuar aqui o trabalho está aqui um espetáculo é um espetáculo a título de curiosidade para quem para quem é daqui já sabe já conhece esta oficina mas para quem é de longe que vê os meus vídeos a amarocar é assim é tipo estilo laboratório, tudo limpinho, tudo organizado, tudo nos sítios certos, à frente do carro que estão a mexer, sempre bancadas, tudo sempre muito arrumadinho, limpinho, sempre certinho. Como podem ver aqui, olhem como é que estes homens trabalham. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo no lugar certo. Não há aqui palhaçada. Quando os homens pegam ao trabalho no dia seguinte, têm sempre as pecinhas à frente, continuam sempre de onde, de onde estavam tudo super organizado não falha nada agora vamos continuar aqui nas desmontagens estamos a passar para, para a chapa agora já foi os plásticos agora vamos à chapa vamos tirar mais o que? capô, guarda-lamas, portas? não portas, guarda-lamas não capô, portas? capô, portas vamos lá Bem, temos aqui o carro já todo desmontado, já está aqui o homem nas armações das peças, tudo aqui organizadinho, borrachas, os plásticos pretos e aqui está a carcaça velha toda desmontada. Já não temos portas, não temos capô, vidros, para-choques óticas. Como conseguem ver, está completamente desfraldado. Olha isto. Entra por aqui, sai por aqui. Temos um G40zinho todo desfraldado. Vais fazer o que agora? Puxar aqui? Limpar essa traseira, puxar, acertar esse para-choque. Limpar essas luzes de trás, ver os buracos que tem. E vamos puxar a traseira um bocadinho. E acertar o para-choque. Alinhar o para-choque que recebi que estava desalinhado. Ok, ouviram ali o mestre? vai-se começar aqui pela traseira tem aqui um pico de ferrugem e tem aqui este tal empeno que tínhamos falado no início do vídeo vamos começar por aqui, depois é tratar o resto e fica pronto para a pintura já sabem, não podem perder os próximos episódios porque o G40 está em construção na descrição não se esqueçam, vai estar o link da Ambrocar Pá, não interessa se és de longe, não interessa se és de perto os homens recebem carros de todo o planeta, é só mandar para cá, que trabalhinho bem feito, isso é garantido subscrevam, partilhem e sigam o Jacaré até ao próximo episódio